Preocupação muito importante é essa. No seu imposto de renda tem que ter declarado todos os seus bens, disponibilidade financeira, investimentos, valores que tenha guardado em casa. E tudo isso, lembre-se que você vai informar no imposto de renda que foi prorrogado para 30 de 6, referente a dezembro de 19. Quando for fazer o registro da sua candidatura, lá na época, no Candex, tudo isso tem de ser declarado e tudo o que houver se modificado, pois todos os bens, disponibilidade financeira... Tudo que você for utilizar na sua campanha deverá estar declarado no CANDEX, no sistema do registro da sua candidatura. Isso é importante para que você não tenha depois problemas com a Justiça Eleitoral e com o Ministério Público. Um abraço, inscreva-se no canal Rita Gonçalves e até o próximo áudio ou vídeo. Um beijo.